Tem curso novo na Escola Orvalho e, dessa vez, é uma orientação prática né, sobre decisões para uma boa administração financeira. O curso foi gravado pelo Marciano Hortêncio, um grande amigo, discípulo de muito tempo. Eu comecei a Comunidade Alcance de Curitiba na casa dele e, hoje, ele é quem lidera a igreja. Embora eu tenha exercido influência sobre a vida e o ministério dele por meio do discipulado dos últimos 17 anos, eu posso dizer que, nessa área de administração financeira, eu aprendi muito mais com ele do que ensinei. E eu pedi especificamente a ele que tomasse dessa área que ele tem autoridade, tanto em administração, no nível pessoal, como corporativo, e pudesse nos abençoar não apenas com orientação bíblica, mas também com aqueles conselhos de aplicação prática muito específicos. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado e que isso pode mudar a história da sua vida financeira.